Olá treinadores e treinadoras, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje começa a minha jornada Pokémon! Esse aqui é o Pokémon Green, lançado somente no Japão, e o meu objetivo será montar um time para depois jogar Pokémon Stadium! Gary. Então deixa aqui nos comentários quem você acha que fará parte dessa equipe, no final verei quem acertou. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Lembrando que agora tem vídeos sextas, sábados e domingos às 17 horas. Já começa difícil! Versão Brasileira Obliterando Jogos E fica aqui o convite pra você também jogar. Não necessariamente essa versão. Se você estiver jogando algum Pokémon, você pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou lá pessoalmente conferir. Não precisa pôr link, só de você comentar eu já consigo entrar no seu canal e conferir a sua gameplay Fica aqui o convite para quem ainda estava indeciso sobre o que jogar Escolha Pokémon E eu vou escolher Charmander Charmander, eu escolho você E é claro que o Gary vai pegar o Scurton. Opa, batalha! Let's do it! Não, o Gary já quer brigar. Vamos lá, Charmander, ataque de arranhar! Isso! Scurton contra-ataca com investida! Corte de cauda e ataque inútil, ainda falhou. <risos> Toma. É isso aí. Vencemos a nossa primeira batalha. E agora para a rota 1 Opa, uma poção Muito bem, chegamos em Veridian Vamos aqui na loja E agora voltar lá no laboratório Para entregar esse pacote De repente virei entregador <risos> Pronto, aqui está Olha o Gary Muito bem, ganhei a Pokédex Uma agenda eletrônica E agora vamos entrar aqui e conversar com a garota Para conseguir um mapa Da região de Canto Muito bem, de volta para Veridian Para tornar mais desafiador Eu vou utilizar apenas os itens que eu encontrar pelo caminho Não pretendo comprar poções, Revives Ou coisas do gênero Oh, é o Gary novamente! Ah, Batalha! Vamos nessa! Show me what you got! Oh, PJ! Vamos lá, Charmander! Ataque de arranhar! Isso! Ah, não! Ataque de areia! Isso reduz a precisão! Ou oh, acerto crítico! Ou oh, tornado! isso aí, nível 9 Charmander aprendeu ataque Brasas Ou oh, Squirtle Ah não, ataque de folhas! Ataque de água é super efetivo contra o Charmander Que é do tipo fogo Vamos lá! Resista! E pra piorar, a velocidade caiu Agora o Squirtle ataca primeiro Isso! Ha! Squirtle, fora de combate! Too good for you? <laughs> I knew it! E vamos em frente! Como o texto está todo zoado, já que é uma versão em japonês, é, é mais fácil encontrar os itens no cenário do que no inventário, por isso eu não estou pegando tudo. Além disso, a mochila tem um espaço limitado, e para liberar espaço tem que ir no computador, é uma perda de tempo. Muito bem, estamos agora na Floresta de Viridiana! Oh, encontrei um antídoto! Mas uma coisa eu gostaria que tivesse para comprar, um item chamado éter. É comum ter que voltar no centro do pokémon só para recuperar PP. Ou oh, batalha! Capturador de inseto quer batalhar. Ou oh, Widow! Aqui vai ser boa moleza porque o Charmander é do tipo fogo e os ataques do tipo fogo são super efetivos contra os do tipo inseto. Portanto, fogo! caterpie ha. Ha, muito bom Ha nível 11 Oh, Kakuna! É a forma evoluída do Widow. Já era. Ha, eu disse que seria moleza. Outro antídoto. Ah, estou no mato sem Growly. Oh, encontrei uma poção. Mais uma batalha ha! Muito fácil Vamos lá, vamos lá Estamos quase lá E finalmente chegamos Na cidade de Pilten Primeiro vamos recuperar os pokémons Principalmente por causa do PP, que é o Vigor. E agora, direto para o ginásio. Mas antes de chegar no líder, vamos enfrentar o escoteiro atualmente chamado de campista. Diglet é do tipo terrestre. Fogo dele. Ou oh, acerto crítico. E agora Centro! Toma! É isso aí! E agora vamos para o líder de ginásio. E agora a batalha pela insígnia. Vamos lá! ai Brock, let's go! Oh, Geo Dude! Geodude é do tipo pedra e terrestre, portanto ele é resistente contra qualquer ataque do Charmander. Agora ele está usando um ataque chamado defesa fechada, isso aumenta a defesa. Nesse caso o ataque Brazas tira mais dano que o arranhão, porque o Geodude tem uma defesa alta. E o ataque Brazas utiliza outro atributo para o cálculo da defesa, a defesa especial. E o Dude, fora de combate E agora, o grande momento O grande problema A parede de pedras Onix Ataque brasas Nossa, Charmander tá pau a pau com o Onix Se o Onix ficar na investida O Charmander ganha Ou oh, ele, ele vai usar o ataque contra dano Para resistir a isso eu vou precisar de mais HP Vamos lá, fogo Resista! É isso aí, conseguimos! Haha, moleque! Congratulations! You won the boulder badge. Ufa! Já começa difícil, hein? Rapaz! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo. Fique agora com o encerramento e até a próxima!